Bacana, doutor, é assim que a gente gosta de encerrar o MG no ar. E o Marcos, hein? O Marcos tá numa torcida. É hoje, hein, Marcos? Bom dia, Eduardo Costa. Aqui é o Marcos da Serra. que é a minha esposa. Meu filho, o Maico Kevin. Se o Cruzeiro não for campeão da Libertadores, eu não vou aguentar. Amém. Sorte para você, Marcos. Sorte para o Cruzeiro. Muita calma nessa hora, gente. O futebol é bom, mas dentro das quatro linhas. Sem estresse. bem-vindo, bienvenuto, hermanos. Hasta amanhã, gente boa!